Então, pessoal, eu tenho algumas coisas para falar sobre a mentoria. Se você ainda não sabe o que é a mentoria, entra aqui no link aqui embaixo, você vai ter várias informações sobre o que é a mentoria de IAC. Tá? A, uma segunda coisa que eu queria falar para vocês é que a mentoria não acabou. Tá? O que aconteceu foi que a gente entregou, a gente fez um primeiro entregável para o projeto de software livre, tá? para o projeto dados abertos Feira de Santana. A gente saiu do Hiroko e foi para um, um, um outro é, provedor, que é a Absan, que é um provedor lá de, de Feira de Santana. Então, a gente fez essa migração, essa migração aconteceu. Só que tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer ainda, ainda com dados abertos. E quando acabar as coisas com dados abertos, a gente vai fazer novas coisas com outras pessoas. Vai ter coisa muito legal. Então, assim, você deve estar se perguntando, poxa, é, como é que funciona essa mentoria, né? Como é, que eu, como é que eu desenvolvo minhas habilidades? Então, são uma série de desafios práticos. É, práticos, né? São desafios que de fato é, são coisas mais práticas do dia a dia, como se fosse uma simulação de trabalho, mesmo, como se tivesse trabalhando por empresa regular. Claro que aqui eu não vou lhe cobrar nada, você não tem que dar horas mínimas nem nada. O quanto de esforço você der é o retorno que você vai ter. Então tudo tranquilo com relação a isso. Mas o desafio, os desafios são muito próximos para as coisas que acontecem no mundo real. E eu tento seguir sempre as melhores práticas de tudo. Claro, sempre inteirando e fazendo a evolução, uma melhoria contínua sempre que possível. Né? Então a gente vai estabelecendo os seus corpos pequenos e vai crescendo. Você vai falar, ah, Gomex, eu não sou especialista em terraform, Eu não sou especialista em isso, Eu não manjo muito de ICD. Eu não manjo nada dessas coisas. Eu posso participar? Pode. Claro que pode, porque a gente tem pessoas lá que manjam e as pessoas podem sentar com você, passar material e lhe ajudar a fazer. A mentoria é isso. A mentoria é para as pessoas que querem aprender. Claro que quem não sabe nada, não tem base de coisa alguma, vai ter um pouco mais dificuldade em chegar e fazer de fato a testa. Vai ter um pouco mais dificuldade. Mas essa dificuldade é normal, gente. É que nem a academia. Você vai para a academia, pega peso, dói e a dor é o que mostra que você está crescendo. tá? Então é, é a mesma coisa. Vai doer. Você vai ter que correr atrás, você vai ter que fazer as coisas acontecer. Mas ela vai acontecer, porque tem muita gente aqui interessada em ajudar. São pessoas ajudando outras pessoas. É de trabalhador para trabalhador, tá? Então é sempre uma pessoa ajudando outra. E não sou só eu que ajudo lá no canal, não. Tem várias pessoas no canal que ajudam muito. Fazem um trabalho incrível de ensinar o basicão do desde de sentar junto e trabalhar junto na mesma tese. Raramente eu vejo um PR que é uma pessoa só que faz. Sempre tem várias pessoas envolvidas no mesmo PR. Então, se você não manja nada... Disso, mas quer muito trabalhar na área de infra code trabalhar na área, área chamada de DevOps, cola na mentoria, galera. Cola na mentoria, mas assim, eu tenho algumas dicas para falar sobre como colar na mentoria, tá? A coisa mais importante é iniciativa. Eu, eu não consigo dizer quem sabe o que e quem quer o que. Eu chego nas, na, nos, dias dos, nos sábados, né? Eu, falo, eu passo por todos os tickets que estão lá e vou falando a importância de cada um. E o que você pode aprender fazendo aquele ticket? Gente, vocês têm que falar, eu quero esse ticket, me ajuda. E se alguém demorar de responder, me marca, fala, pô, Gomex, eu tô querendo fazer isso aqui, mas não tem ninguém. Não é cobrança, você não vai estar tá cobrando pra ninguém, você vai estar tá pedindo a minha ajuda pra encontrar alguém pra apontar, pra apontar, pra lhe ajudar naquele ticket. Faça isso, tá? Pode me marcar tanto a mim quanto a somatório. O projeto de mentoria hoje é conduzido e é organizado por mim e somatório. Então, marca a gente que a gente vai tentar viabilizar alguém para ele ajudar, porque a ideia é essa, a ideia é trabalhador ajudando o trabalhador. Foca nisso que vai dar super certo para ti, tá? Se você ainda não sabe, você tem ainda tem dúvidas sobre como funciona a mentoria, vai aqui na descrição, ó. Aqui na descrição tem um link que vai é um hub que vai levar você para várias informações sobre a mentoria. Vai lá, que vai estar tá tudo certo. Muito obrigado e nos vemos no próximo sábado na mentoria, hein? três horas. Claro, se não acontecer nada, eu não mudar. Obrigado.